Recomendações do Godinho Estudos Gostaríamos de convidar as casas co-irmãs para que instalassem cursos livres de orientação e educação de mediunidade, cursos de apometria para que as pessoas pudessem ser esclarecidas com relação aos perlaços causados pelos comportamentos errôneos e dificuldades espirituais. Quanto aos instrutores, ninguém melhor que dirigentes da mesa e doutrinadores em geral. Tempo aprende-se a renunciar em benefício da humanidade sofredora, ajudando a diminuir a ignorância geral sobre as coisas espirituais. Aquele que se dispor, temos certeza, será muito bem gratificado. Paz, tranquilidade, plenitude e carinho serão seus companheiros inseparáveis. Adotamos a política de convidar os próprios pacientes que nos procuravam e que tinham algo de mediunidade, para que estudassem conosco. Foram desses convidados que surgiram nossos médiums. Atendimentos no início. Recomendamos que cada grupo peça orientação e amparo ao seu mentor e príncipes solicitando que sejam trazidos a tratamento apenas espíritos com dificuldades mais leves, até que o grupo esteja mais afinado. O ideal é que cada grupo desenvolva a sua experiência. Mesmo cometendo algum erro, se aprende muito com isso. E aos poucos, a equipe vai ficando confiante, podendo enfrentar tarefas mais pesadas. Como atender? Para se atender a uma pessoa numa casa espírita, em primeiro lugar mesmo é preciso vontade, boa vontade. Em segundo, caridade e amor no coração. Em terceiro, ética. E em quarto, conhecimento para se poder auxiliar com sabedoria. Nada atrapalha mais que um grupo de pessoas bem intencionadas, querendo ajudar, mas sem saber o que fazer para ajudar. O médio que não incorpora um médio que não incorpora e não tem evidência. Informa-nos, André Luiz, que as criaturas de boa vontade e desejosas de auxiliar costumam ser eficientes doadores das energias de que se utilizam os espíritos socorristas nas tarefas benfeitoras. Em trabalhos com apometria, a economia de energia é fundamental, necessária mesmo, logo podemos afirmar que os médios doadores da mesma são indispensáveis em trabalhos dessa natureza. Além do mais, os médios sem mediunidade podem e devem tornar-se doutrinadores e dirigentes, estando preparados para, em qualquer momento, substituir o dirigente-chefe que poderá ausentar-se, adoecer e até desencarnar. Por outro lado, havendo mais de um médio de incorporação em uma mesa, para maior agilidade e eficiência dos trabalhos, outros doutrinadores são imprescindíveis. A ética. Quanto à questão ética, Jesus disse, Aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra, e sabemos que ninguém atirou. Também disse, não julgueis para não ser julgados. Não cabe a nós falarmos da ética dos outros. Nós temos formação espírita. Sabemos que devemos nos conduzir dentro da ética do Evangelho de Jesus, que é a da responsabilidade total e consciente. Não é nenhum juramento, nenhum certificado ou diploma, nenhuma academia que impõe ética a alguém. É a sua consciência de responsabilidade. Sabemos que todos os cursos e profissões têm seus códigos de ética, às vezes atendendo aos seus próprios interesses. O ser humano, pelo grau evolutivo que já alcançou, deve procurar agir com a devida correção. As pessoas que possuem bom nível de intelectualidade e se colocam como solução aos problemas aflitos das outras criaturas, devem pautar suas vidas pela ética do Evangelho. Fazei aos outros o que quereis que vos façam. Fora isso, prejuízos e falta de escrúpulos sempre existiram em todos os tempos nas mais respeitáveis profissões. Desse mal que ainda impera, nem as religiões escaparam, são frutos da imperfeição do homem, do egoísmo esmagador, da ambição desmedida, da maldade inconsequente e da má vontade humana. O Grupo Mediúnico Certo e a Doutrina Espírita Não só para trabalhos com apometria, mas para todos os trabalhos. Encontrar o grupo certo depende de tempo, experimentações, treinamento e abertura de oportunidades para aqueles que vêm em busca de socorro e quase sempre têm mediunidade. Em nossa casa, todos os dirigentes de mesa estudam e lecionam cursos de educação e orientação da mediunidade, abrindo oportunidades para interessados em apometria associada à doutrina espírita, com isso, sempre descobrimos e formamos bons médiums. Talvez seja essa a solução para os problemas de falta de trabalhadores. Quanto às questões do chamado conhecimento profundo da doutrina, entendemos que nem Kardec as tinha. Se tivesse, não teria perguntado aos espíritos. Ele organizou, por achar sensato e lógico, o que os outros escreveram e disseram através da mediunidade. Aprendeu fazendo. É isso que nossos mentores têm nos orientado. Se você tivesse que fundar uma cidade na selva amazônica, começaria abrindo uma estrada e uma clareira na floresta. Depois faria as construções. Depois que a cidade estivesse habitada, ou quando estivesse habitada, é que seriam montadas as bibliotecas, escolas e faculdades. Pois se não temos conhecimento profundo da doutrina, iniciemos pelo princípio abrindo uma estrada e uma clareira, e convidemos outros companheiros para a fundação desse núcleo de estudos. Aprendendo juntos, ficaremos mais solidários. Se houverem erros, e certamente haverão, aprenderemos com eles também. A Mesa Mediúnica uma boa mesa mediúnica se fará com médios responsáveis, estudiosos, equilibrados, sem vícios grosseiros, fé inabalável, confiança absoluta na direção espiritual, encarnada e em si mesmo, discernimento, tranquilidade, sintonia e sincronia com dirigentes e colegas, boa intuição e confiança nela, cooperação incondicional, alegria no trabalho, humildade, amor fraterno, disponibilidade e espírito de renúncia. Isso já bastaria para caracterizar uma boa equipe. Grupos que não progridem. Trabalhando com grupos que não estudam e não progridem, o dirigente de grupo que não conseguiu fazer com que seus médios entendessem a necessidade de estudo já preceituada por Kardec e, por comodismo, má vontade ou preguiça não quiseram mudar, deve mudá-los, substituí-los por outros mais esforçados e competentes. Organizar o grupo, escolher, selecionar e treinar os médios é tarefa do dirigente do grupo. E quem desejar realizar um bom trabalho deve escolher os que forem técnica, moral e intelectualmente mais compatíveis com a função ou trabalho pretendido. Um componente fora de sincronia com a equipe será sempre um entrave ao bom andamento dos trabalhos, principalmente com a técnica apométrica que é essencialmente manuseio de energias através da força mental e comandos vibracionais. Cada gota de energia desperdiçada fará a diferença em um trabalho prolongado. Não há razão para alguém sentir-se ofendido, por ter sido rejeitado se ainda não apresenta as condições necessárias, pois um bom médium necessita de humildade, devendo renunciar temporariamente suas pretensões em benefício do grupo e do trabalho, até que esteja devidamente equilibrado e com o necessário preparo. Temos de ter em mente que, na maioria das vezes, não estamos capacitados para desempenhar as tarefas que desejamos. Entretanto, ninguém está definitivamente descartado, é só se capacitar. Permanece a filosofia de ensinar aprendendo e aprender ensinando.